Se liga aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar neste exato momento como fazer um saque na prática aqui na Best 365. Essa aqui é a minha conta de testes, tá? A conta que eu uso para gravar as aulas para o meu treinamento. Mas eu vou fazer um saque aqui agora, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dúvida sobre como fazer um saque na Best 365. Então se liga até o final do vídeo. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Júnior Moreira, criador do Trope Melonário, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com a pós esportivas. Só para você tomar noção, olha isso daqui rapidamente, só para você tomar noção do porquê que somos o melhor do Brasil. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso grupo VIP. Nós temos 4.600 pessoas aqui dentro hoje. Olha essa sequência de greens, ó. Só para você tomar noção ó. aqui, ó. Já deu green, já deu green. O robô ainda só não atualizou porque tem que esperar passar todos os jogos, olha. E vai vendo, ó, ó, ó. Estamos neste exato momento. Deixa eu pegar. Olha que você essa sequência, ó, ó. Esse redzinho, esse verdinho, esse vermelhinho que você viu aqui, ó, não é red, tá? É o relatório que o Vô manda de hora em hora. Só pra você ter uma noção, ó, nós mandamos uma mensagem agora no grupo. Olha aqui, estamos numa sequência de 35 greens neste exato momento, 142 greens no dia, pra você ter uma noção, tá? até o momento, 142 greens no dia, e para quem acompanhou nos últimos dias nós fizemos mais de 130 greens consecutivos, seguidos, um atrás do outro no mesmo dia, mas enfim não vou falar aqui do Tropa Milionária, se você quer saber mais detalhes sobre o nosso grupo VIP, sobre o nosso curso vou deixar o link aqui na descrição, ou você pode me chamar diretamente no meu WhatsApp vai estar aparecendo no meu WhatsApp aqui na tela, me chama lá que eu mesmo vou tirar um tempinho e vou estar tá respondendo você, beleza? Bom, a questão aqui agora é como que eu faço para fazer um saque na Best365. É isso que eu vou te mostrar neste exato momento. Ó, nós estamos aqui na tela, jogos aqui de futebol virtual. Tenho 1, reais essa conta. Para quem me acompanha sabe que essa não é a minha conta principal. Essa é uma conta que eu utilizo para gravar as aulas do meu treinamento. É, para quem acompanha no Instagram, viu esses dias para trás, até postei um saque que eu fiz na minha conta principal de 2, reais. Aqui nós vamos fazer um saquezinho aqui agora de leve, só para te mostrar... Como é que faz isso? Então, se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos, você está proibido de perder os próximos vídeos se você quiser ganhar dinheiro de verdade nesse negócio, tá bom? Bom, então vamos lá, processo do saque, como que faz? Primeiro ponto importante aqui para você fazer o saque, você precisa estar com a sua conta na Best 365 verificada. Então, se você não verificou a sua conta na Best 365 ainda, você precisa fazer esse processo. Vai aparecer um vídeo meu aqui no card agora, onde eu ensino sobre a verificação da Best 365 beleza? Bom, se a sua conta já está verificada, como que você vai fazer o processo? Ó, vamos lá, vou clicar aqui agora. Na aba de saques, ó, vou clicar aqui no meu nome, ok? Vou vir aqui neste exato momento, ó, em banco, ok? Você clica aqui na sua opção de banco, vai abrir essa tela aqui, ok? E você clica aqui em saque, ó. Clicou em saque, já vai aparecer aqui os dados para você, ok? Então, as pessoas têm dúvidas muitas vezes do que, que significa esses campos e o que colocar nesses campos. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, o país, você vai colocar o seu país, óbvio, Brasil. Aqui o nome do banco. OK? Então você vai pesquisar aqui qual que é o banco, tá? Aqui você tem lembrando que bancos é digitais, só tem o original e o Inter, né? Tem o Inter. O banco Original Inter, tá? Então no Bank é não não tem, tá Então é só o original Intermedium, OK? Os outros tem normais, os outros bancos físicos, tá? Itaú, Banco do Brasil, Banco do Brasil e tudo mais. Então beleza, ó. que que Itaú vai colocar o código do seu banco. Então, para quem tem banco Itaú, já é esse código 341, OK? Aqui você vai colocar o um endereço do seu banco, OK? Da sua agência, na verdade. Então, no seu cartão do seu banco tem a sua agência, né? Geralmente a agência é composta por quatro números, na maioria das vezes, OK? É só você pesquisar no próprio Google mesmo, por exemplo, né? Endereço da agência X do banco tal, Vou mostrar para você. Na primeira linha, como você pode ver aqui, você vai colocar o seu é a rua e o número do banco, tá? É, na segunda você colocar o bairro Na terceira a cidade E no quarto o estado Beleza? Então basicamente é isso Aí logo em seguida Eu não vou mostrar aqui agora Porque já vai estar os dados do meu banco E vai estar o meu CPF Então não vou mostrar porque são de segurança Mas logo em seguida você vai ver aí Vai pedir o nome do titular da conta Lembrando que o nome do titular da conta Precisa ser exatamente No mesmo nome do titular do, da conta bancária tá? Então o nome do titular da conta Da bet 3005 tem que ser o mesmo nome da conta bancária. Então você não pode colocar, por exemplo, o banco da sua mãe na Best 365. É, aliás, criar uma conta no nome da sua mãe na Best 365 e solicitar um saque na sua conta bancária e seu nome lá é, por exemplo, Rogério. Então não pode. O nome da conta da Best 365 tem que ser o mesmo nome da conta bancária da pessoa que está no nome da conta bancária, beleza? E aí vem, você vai colocar o nome do titular da sua conta Deixa eu tentar tampar com as minhas mãos aqui para ver se você consegue chegar Olha lá ó. Então meu nome tá ali, tudo bem, não tem problema você ver meu nome Mas aí o número da conta bancária você vai colocar, ok? E embaixo da conta bancária vem o tipo de conta Então você vai colocar, por exemplo, conta corrente, tá? O número da sua agência e o seu CPF Beleza? Depois que você colocou o seu CPF Deixa eu só tampar a parte do CPF aí tá Pronto Depois que você colocou o seu CPF Você vai colocar o valor que você quer sacar Então eu vou fazer na prática aqui para vocês ó. Nessa conta aqui nesse atual momento Tem reais, Como você tá vendo Eu vou sacar aqui R$211,00 Vou deixar reais nessa conta Que é a conta que eu utilizo sempre Para fazer as aulas com os alunos Do no nosso treinamento Então eu sempre utilizo como exemplo Deixa aqui ó. 211 reais. Ok? Pronto Não sei porque tá dando... Ah tá, OK, o valor tá certo. Agora eu vou digitar a assim. Aí aí embaixo você digita a senha da sua conta. Ó, coloquei aqui a senha e clica em solicitar saque, ó. E clica aqui neste botão de saque, ó. Vamos ver se vai dar tudo OK. Vamos ver, tá aguardando. Pronto, e olha aí. Solicitação de saque feita, tá? Deixa eu só tirar esse x aqui. Solicitação de saque feita. olha aí. Tinha 1211,70, lembra? Solicitamos aqui a Pedido de levantamento recebido. Ok? Disponível mil reais na minha conta porque eu solicitei esses 200 reais de saque. Ó, se a gente vir aqui em gerenciar saques, vai mostrar ali. Ó, saque feito de R$211. Agora, olha, R$6,24. Você pode ver que ainda são R$6,24. Então, aqui já atualizou o saldo também, como você pode ver. Então, é isso. Simplesmente assim. Quanto tempo leva para cair o saque, Júnior? A Best 365 ela pede um prazo de 1 a 3 dias úteis. Ok? Então, preste muita atenção nisso. Se você solicitou o saque no domingo, não conta. Tá? Então só vai começar a contar na segunda, terça ou quarta Você pediu no sábado É só começa a contar a partir de segunda-feira Você pediu no feriado, também tem que analisar isso Porque feriado também não conta Então são três dias úteis Ok? Preste muita atenção nisso daí, porque às vezes tem gente que às vezes reclama Ah, mas eu pedi, já tem quatro dias, mas talvez esses quatro dias, dois dias não eram úteis Então você precisa prestar muita atenção nisso, tá bom? Então feito isso daqui, é só aguardar que o saque cai lá na sua conta, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações E ah, entra lá no nosso grupo gratuito no Telegram, tem mais de 25 mil pessoas no nosso grupo gratuito Eu sempre estou mandando entradinhas lá também, beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!